Você se soltou, você começou a fazer os exercícios, né? E quando eu olhei o seu rosto, você estava, assim, iluminada. O que, é, que você realmente... o que você sentiu quando você estava se mexendo ali depois? O que você sentiu? Bom, realmente eu sou bem tímida. E, inicialmente, é... aquele friozinho, aquela, aquele medo, aquele receio. Mas depois consegui me liberar, sabe? Me soltar. E realmente é uma sensação de, de liberdade. Você é, libera tudo que está ali preso, às vezes por conta do dia a dia, por conta. que às vezes é um pouco estressante. E aqueles minutos, para mim, foi gratificante, porque eu pude liberar, sabe? Aquela tensão, aquele nervosismo. E é surpreendente como, em poucos minutos, conseguir é, aflorar tanta coisa, assim, internamente. Perfeito, perfeito. Raiane, só para terminar, você é minha colega, você é estudante de psicologia, está quase se formando. Eu queria dizer que eu quero muito ter você aqui na escola com a gente, para a gente fazer uma conexão, né? Rio Grande do Sul, Bahia, psicologia, palhaçaria, né? E ouvir você falando sobre essa conexão, sabendo que você está estudando psicologia, é muito importante para mim, né, como aluno de psicologia, e como criador de um método aí que eu estou aplicando e oferecendo ele para as pessoas. Então, eu queria que você dissesse alguma palavra final aí para quem está assistindo, se você quer mandar um beijo para alguém, pai, fique à vontade para fazer o seu encerramento, e já fica aqui o meu convite para que você se inscreva no aulão, para que você venha aí para os nossos cursos, tá bom? E que a gente cria essa ponte aí do Rio Grande do Sul, Bahia, assim como a gente está criando lá com a Letícia, do Rio Grande do Sul, né? Brasília, porque ano que vem, gente, ano que vem eu vou comprar uma Kombi, vou colocar o Luiz da Escopo, vou colocar o Rafa, vou colocar o Miquéis, nós vamos rodar o Brasil, vamos fazer um documentário, O Poder do Nariz Vermelho conectando o Brasil de ponta a ponta. Raiane, fala aí as palavrinhas finais, manda um beijo aí para a galera que está te assistindo. Realmente, a passaria. Psicologia, cara, envolve muito, fala bastante, é, e esse trabalho é lindo, é, é maravilhoso. E eu amei, sim, e bom, acho que eu vou adotar essa, esse palhaço aí dentro de mim. Isso aí, é isso que eu quero. Vou libertar esse palhaço aí. Libera geral, <risos> libera geral, então libera libera.